Opa, aqui é o Renato. Estou chegando com mais um quiz MPP. Quadro esse que acontece toda segunda. Tem uma questãozinha, terça, correção. Quarta, outra questão. E quinta, correção. Nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário. Então não perde, que esse quiz é sempre uma dica muito legal. Lançamos ontem e eu quero ver se você acertou. Vamos ver agora. Isso daqui é uma coisa bem específica relacionada mais à parte da... Estatística, probabilidade da parte da estatística. Mas vamos lá. Ó, método dos 50. Sempre que for começar, coloca isso. Método dos 50. bola, Aí vem comigo. Ó. Considere a série de vazões máximas anuais observadas em uma seção transversal de um rio. Não olha para ali, porque tu não sabe o que, que é. Se as vazões seguirem a tendência dessa série amostral, o tempo de recorrência em anos... Correspondente a um pico anual maior ou igual a 180 será. Ai meu Deus, o que, que é isso? Primeira coisa, a questão está falando de tempo de recorrência. Então, 50 já me mostra que é tempo de recorrência. Mas Nato, eu nunca ouvi falar disso. Porque é algo mais específico, tempo de recorrência, tá? Técnica R diz o que a técnica R. O que, que a gente ensina para você? O tempo de recorrência, galera, na real, ele é o intervalo médio de tempo em que pode ocorrer ou ser superado um dado evento qualquer. Geralmente, ele é em anos. E o tempo de recorrência é o quê? O inverso da probabilidade do que ele pediu. Inverso da probabilidade pedida. Então, tá aí. Vamos ter que achar a probabilidade. Pedida. Correto. Opa, inverso da probabilidade de pedida. O que, que a gente faz? A gente vai encontrar a probabilidade de acontecer o que ele pediu, e o, re, o tempo de recorrência vai ser o inverso. É só inverter. Então vamos lá. O tempo de recorrência em anos correspondente a um pico anual maior ou igual a 180. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou achar a probabilidade pra, de ser maior ou igual a 180. Lembrando que esse símbolo é maior ou igual. Probabilidade é o quê? É o que eu quero sobre o total. O que eu quero? Os que são maiores ou iguais a 180. ó Tem aqui o 180, o 208, o 189. Nenhum outro é maior ou igual a 180. Correto? Então, o que eu quero são quantas chances? 3 num total de 12. 3 doze avos. Show de bola? Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Vou dividir todo mundo por 3. Isso daqui vai dar 1 um quarto, beleza? Essa é a probabilidade daquilo que ele pediu, ser maior ou igual a 180. Só que a taxa de recorrência, eu vou chamar de TR, ela é o inverso dessa probabilidade, é só inverter. 1 um quarto, qual é o inverso? Inverter, inverso? É inverter a ordem, 4 sobre 1. Um. Então, a taxa de recorrência é 4, ou seja, são 4 anos. Beleza? Qual é o meu gabarito aí? Letra B. Marco V da vitória. Questão mais específica de estatística, de taxa de recorrência, para você não errar mais. Show de bola. Tamo junto. Anota isso aí. E se você vai fazer o concurso do Banco do Brasil, eu tenho um convite para você que está aqui comigo. Tá? Se você só queria ver a correção, fechamos aqui. Semana que vem tem mais, mas eu não posso deixar passar para quem quer realmente sair do zero e gabaritar a prova do bebê em apenas nove semanas. Ó, você tem, pode ter acesso ao nosso curso de matemática para o Banco do Brasil completo. Você vai ter nele um curso de matemática básica, um curso de matemática para o bebê completo, um curso de raciocínio lógico para o bebê completo. Por mais que você não veja raciocínio lógico no nome do conteúdo, um dos assuntos que estão lá é lógica proposicional esse é um curso de raciocínio lógico você vai ter suporte à dúvida do aluno se tiver alguma dúvida bônus 1 um, um curso de matemática financeira para quem vai fazer o cargo de agente comercial bônus 2 um curso de probabilidade estatística para quem vai fazer agente de tecnologia inclusive esse é um dos assuntos que pode cair nesse cargo na parte específica tá E aí vem o bônus três cronograma do zero ao gabarito em matemática e matemática financeira em apenas nove semanas para agente comercial. Isso aí, você vai ter, o gente ensina o que você vai fazer, qual a ordem você vai seguir das aulas, tudo lá dentro do curso. E se você for fazer agente de tecnologia, vai ter o cronograma do zero ao gabarito em matemática, probabilidade e estatística em apenas nove semanas também. Beleza? Todo passo a passo. Além disso, você tem o bônus 5, que é um e-book de matemática e raciocínio lógico, E o bônus 6, Centro de Treinamento de Prova da Seis Gran Rio, um curso de exercícios. E também tem um bônus aqui, surpresa, que a gente não colocou, que é o SEX Seis Gran Rio. O que é o SEX? Curso de exercícios separado por assuntos que nós estamos gravando, separados por assuntos da Seis Gran Rio. E ainda tem o um bônus 7, que são mais 6 seis meses, seis meses de acesso, ou seja, você vai ter um ano, pagando por seis meses. Show de bola? Ah, mas quanto vai custar isso tudo, Renato? O custo é relativo. Agora, o investimento eu, se, eu te sei. Eu sei o que é. O custo é quanto custa você esperar o próximo concurso para ter tua estabilidade financeira. Esse é o custo. Aqui você vai estar tá pronto para destravar a matemática. Se você somar todos esses valores aqui, o teu investimento seria de 2.090. Mas hoje, você pode comprar no cartão de crédito em 12 de 30 e 72. Menos de um real por dia. Tá? E pode parcelar em menos, menos vezes, tá? E à vista, se você pagar à vista, aí tem mais um descontinho: 297 à vista. Porque o valor é 2.090. E a vista, 297, o menor valor, e você pode parcelar em até 12 vezes. Pagamentos. Cartão de crédito, aí tu parcela em até 12 vezes, na hora lá tu escolhe o número de parcelas. Boleto, somente à vista, boleto é 297, aí tem esse descontão, show de bola. O link tá aqui na descrição, ou então envia aqui, eu quero que a equipe vai mandar o link do nosso curso do Banco do Brasil para você sair do zero e gabaritar em apenas 9 semanas, show de bola. Então é isso, esse é o recado que eu tinha para tirar, espero te ver lá nas aulas do curso para gente ir junto, a gente vai te pegar pela mão, só vai soltar quando você passar. Tamo junto, pra cima deles, esse foi o Quiz MPP, muito obrigado por todos aqui, e eu espero te ver semana que vem nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. Se você não segue a gente, cara, segue aí, se não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative as notificações, show? Um grande beijo, até semana que vem, valeu!